Eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos explicasse porque é que a taxa plana aplicada ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto é injusta. É uma autoborla, chamemos-lhe assim, é uma autoborla fiscal. Mas se o Sr. Deputado sair do país durante cinco anos, voltar a Portugal e declarar que só aqui vive metade do ano, pode pagar uma taxa plana, quer pelos seus rendimentos do trabalho, quer pelas suas pensões e portanto gostaria de saber se neste caso a borla fiscal e a injustiça já não se lhe aplicam e já, isso já não preocupa o Sr. Secretário de Estado.